Guerreiros, guerreiros e Guerreiros Soldados aqui, novamente, trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje nós iremos é, comentar, né, sobre a atualização, sobre a conexão de outubro, né, da atualização que está aí. Então, vem que vem, vem neném, vê o um conteúdo bom, porque o boneco não veio, porque faz tempo que não veio. É óbvio, né, DDB. DDB porque outubro é Halloween lá na... Lá na, na... nos States, né? Nos Estados Unidos. Fala, soldados. Eu sou o GM Ed. Está no ar. Grande GM Ed. O grande animador. O GM animador, o grande GM Ed. Tamo junto, Ed. Ed sempre tá ajudando a gente aí, ó. Sempre tá resolvendo... O, o Conexão Z8... O, o, o, os BOZI arrumando os códigos para a gente entregar na live. Então, tamo junto, GBR. Tudo mês de outubro. Esse mês é muito aguardado por todos nós. Vamos lá. Mas ele traz a atualização do Dia das Bruxas. Vamos ver. Bom, sem mais delongas, vem comigo conferir a atualização do mês de outubro. É o Vamos começar com o um mapa novo chegando na área. É o mapa Mercado Chinês. Esse é o mapa do modo Procurar e Destruir, localizado em um bairro de mercados chineses à noite. Nele existem becos, lojas, prédios e várias placas em mandarim. Crie a sua melhor estratégia é. e mande seus inimigos pelos ares. É. E claro que vai ter evento para esse novo mapa. Nossa. É o evento final de semana no mercado chinês. Complete todas as missões do novo mapa e receba super caixas clássico AK-47. Acesse o fórum para saber mais informações Eu deste cuide. evento Mapa novo, evento novo, aí... tudo bem E para entrar no clima do Dia das Bruxas para o Mercado, Mercado Negro de nego ZP, de ZP é, Estamos claro. trazendo uma super caixa nova Vamos ver. É a caixa Lua Sombria Contendo a AWMA Lua é. Sombria Soco Mortal Lua Sombria é. E Anaconda Lua Sombria Gostosuras ou travessuras? Travessura, Se é bala que seu inimigo quer, então toma essa caixa vem com armas lindas para celebrar o dia das bruxas 2019. Ó, é um kitzinho que tem, ó. tem. Ó, eu, sempre falo, eu sempre falo aqui no Conexão, né? Eu sempre falo nos, nos comentários aqui. É que tem o, a arma principal, tem uma arma secundária e tem uma arma branca. Então, tá bom. Tá, não tá, quer dizer, teve melhor. Tá bom. Pelo menos tá, dá, vai dar pra você montar o kitzinho. Dessas três aí, desses três, o mais top pra mim... De longe é o soco mortal, acho que pra, pra grande maioria, mas pelo menos vem o kitzinho né, que dá pra montar. Porque na maioria das vezes vem, vem só o, a, a arma primária e a arma secundária e não tem faca. Né? Aí nós fica boneco, mas tá bom, tá bom. 19. É. Ah, quer dizer? E é, completando toda essa coleção, você receberá como recompensa o flashbang Bang Lua Flash. Sombria. Nossa, olha, olha. Oh, oh. E tem também caixa nova oh, oh. do GP. Que isso? Que isso? É a QBU-09. E o evento é. mensal desse mês começará no dia 10 de outubro e vai até o dia outubro, 31 é, de outubro. Ao completar todas as missões do... Opa, opa, opa. Como assim? evento mensal vai começar dia 10 e vai acabar dia 31. Por quê? Porque geralmente o evento mensal acaba... na. Essa atualização do mês que vem vai ser maior. Porque tá acabando esse antes o evento, você vai levar para sua conta colete 30 dias, capacete 30 dias, Padrão. slot de granada 30 dias Padrão. e 50 caixas Dia das Bruxas 6. Acesse o fórum para saber é. todos os detalhes das já missões. Tem, já tem, já tem. Item VIP nova chegando na próxima atualização. Chora, é a 9A91 9A Chama, é a 9A. 9A. Chama é. Selvagem. E a pré-venda dela está acontecendo agora e vai até o dia 9 de outubro. Deixaremos o link do Conexão VIP no final desse vídeo para você ficar tranquilo. por dentro de todos os detalhes dessa nova incrível VIP. Até tranquilo. E temos mais novidades esse mês. Agora o Crossfire Brasil possui um sistema ao qual permite colocar caixas no jogo sem precisar fazer manutenção para isso. E nesse mês de outubro só teremos uma manutenção na primeira quinzena. E na segunda quinzena do mês de outubro, iremos adicionar algumas caixas especiais dos Dias das Bruxas. Mas atenção, essas caixas ficarão disponíveis por tempo limitado. Então quer dizer que esse mês só vai ter uma atualização, viu, rapaziada? Presta atenção aí. Esse mês só terá uma atualização. Pelo que eu entendi, é isso. E uma manutenção. Ou seja, eles já vão. Com certeza, essa primeira TT vai demorar bastante. Porque eles devem implementar já o conteúdo da segunda TT, né? Que são caixas, né? Com certeza não vai vir nada de Cada mal. caixa ficará Tem no quanto? jogo por apenas dois dias. Nossa. E as caixas especiais do Dia das Bruxas, que serão adicionadas na segunda quinzena de mês A de outubro, são essas. Quero ver. Vamos lá. Nossa, eu falei... Ai Padim, ai Padim, eu falei que ia vir as, as, as caixas, as armas roxinhas. Eu falei, eu falei. Agora dá pra você fechar o kit pro partido. Aí ó, já tem tudo. Hum, Lembrando que cada uma dessas caixas serão adicionadas por tempo limitado. Cada uma delas ficará disponível por apenas dois dias. Iremos anunciar no fórum e redes sociais as datas que cada caixa estará disponível no jogo. Então fique ligado para não perder a chance de adquirir nenhuma delas. Bom. E terá também na segunda quinzena desse mês um super evento especial do Dia das Bruxas que deixará você com medo de dormir. Oh, em breve anunciaremos mais informações. Aguarde. o oh, louco, vai deixar a gente sem dormir? O que, que será? O que, que será? Não é, a, não é a minha foto sem camisa não, né? <risos> tamo de eco, tamo de eco. Vamos Bom, lá. o Conexão Z8 vai ficando por aqui. Nos comente aqui embaixo ah, nos comentários é... o que... Bom, é essa, essa pelo menos... Ó, faltou falar do... Não sei se vai vir um mapa para NDB, porque sempre vem, né? É sempre temático né, nas conexões da atualização do Dia das Bruxas, né? Do Halloween. Não falaram nada, não sei se vai vir ou não. Vou, depois vou dar uma perguntada. As armas. A única novidade é aquele kit novo, da, da Lua, né? Da Lua, né? Que é... Ah, o soco mortal, a pistola, a búfalo e a WM lá, é Halloween, da lua. De resto, e o mapa, né? O mapa novo. Então, assim, o conteúdo em si, bem fraquinho. Bem fraquinho. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse mês, em especial, o evento mensal vai acabar dia 31. Geralmente, o evento mensal começa assim, que nem né? a atualização vai ser dia 9, né? Dia 10 agora do mês de outubro, e a próxima uh, o evento mensal vai até o outro até o dia 15 ou dia 11 do próximo mês, esse mês está sendo diferente, eu não sei o que vai acontecer deva ser que possa, possa vir algo especial aí mês que vem né ou pode ser que venha um evento, pode ser que venha, não sei pode ser que venha a Crossfire HD não sei, pode ser o fim do Crossfire vai fechar dentro do setembro, não sei Tô brincando, mas... De, isso que eu achei meio estranho, mas... Eu é, vou procurar saber também, vou procurar saber também. De, de, Resumo em si. Bem fraco. Bem fraco. De conteúdo, bem fraco. A única coisa boa aí é a caixa, lá, né, caixa de, de MN novo O resto, eu, já veio tudo no Crossfire e o mapinha lá que não é lá essas coisas. Então, esse conexão, DDB, eu achei bem fraco. Vamos ver... Se o evento, né, que, que, o, que o Edzão falou aí vai, vai ser top, né? Não sei, vai deixar a gente ser dormir. <risos> vamos ver, não sei. E as caixas que vai vir lá, né? Na segunda quinzena, você precisa atualizar, vamos ver como vai é ficar. Vamos ver, vamos ver. Então, eu, minha opinião, achei fraco. Tá? Então, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que, que, que você vai fazer. E além disso tudo, tem a VIP, né? A 9A91 VIP, tô vendo muita gente comentando. Muita gente falando lá no vídeo, lá no, no vídeo que eu fiz. Se você não assistiu, vai estar tá aqui em cima seu boneco. E eu quero deixar claro pra vocês também é, que os vídeos aqui no canal vai ser segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque eu voltei a trabalhar, tô chegando em cima da hora. Que nem agora, eu cheguei, eu só tirei a camisa e coisa que ia para gravar e nem fiz nada. Então tá bem corrido. É, live, live vai ser todos os sábados com vocês aqui. E eu vou ver se eu encaixo terça e quinta lives no Facebook. Tá bom, rapaziada? Porque eu, eu, eu quero, eu gosto de ficar próximo de vocês, é, gosto de falar, falar sobre as ranqueadas, jogar sobre as ranqueadas, que eu não fiz, não, não joguei temporada, é, e eu queria jogar, e isso, eu consigo fazer isso no Facebook. Então, é, e falar nisso, né, não falaram na temporada, então com certeza não vai acabar esse mês, eu acho que só mês que vem, que vai falar sobre as ranqueadas, então esse mês também ainda não acaba, tá? Pra você que tava perguntando, ah, vai acabar a queda, quanta temporada? Não acaba esse mês, só o outro mês, eu acho, só em novembro, tá bom? E eu também irei para a BGS, se você mora aqui em São Paulo e vai para a BGS, eu vou estar tá lá. Eu vou falar, eu vou fazer um vídeo depois, só falando sobre isso, mas eu queria deixar esse recado já, pra você ficar boneco. Se você escutou até aqui, se você assistiu aqui... Soldado, aí você coloca aí nos comentários. Hashtag quero, é, quero abraço da BGS. Se você. Se você assistir até o fim, coloca aí, quero abraço da BGS. Que eu vou levar uns, vou levar uns códigos bom. Vou falar para preparar uns negócios monstros para vocês que vão na BGS. Tá? Então, se você for lá na BGS e me ver, faça soldado, eu quero, cara, eu quero um negócio especial. Vou falar aqui o um GM, aqui. Vamos ver que a gente vai descolar para vocês algo especial. Beleza? Deixa no comentário aqui se você assistiu até o fim.